Oi pessoal, beleza? Tranquilidade? Aqui é o professor André no canal Matemática Chata começando mais um vídeo aí, certo? Resolvendo questões em trigonometria. Hoje nós vamos ver razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Continuando né, do exercício aí, de número 16, beleza? Ele diz o quê? Que calcule o seno, o cosseno e a tangente do ângulo B no triângulo ABC, retângulo em A, né? No vértice A, sabendo que... A igual a 10 centímetros e B igual a 8 centímetros, beleza? Então vamos lá, questão de número 16. Questão 16, a gente vai fazer aqui o, o triângulo. Certo? Sem uma régua mesmo, né? um triângulo aqui, ó, onde o ângulo A mede 90 graus. Nós temos aqui o ângulo B né? no vértice B e o ângulo C. Certo, no vértice C, beleza? Tranquilo, É isso aí. Ele quer que nós calculemos, ó, esse ângulo aqui, ó. O seno, o cosseno e a tangente, tá? Aqui eu tenho a hipotenusa, que é o azinho. Eu tenho aqui o cateto maior, o cateto médio, né, que mede B, né, o lado B. Certo aqui é o Czinho, OK? Vamos encontrar aqui, certa questão diz que o A é igual a 10. 10 centímetros, ok? O B é igual a 8 centímetros. Então, qual o valor de C? Hum? O valor de C nós vamos tirar pela, pelo teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais X ao quadrado. X é o C, beleza? Então, eu tenho que 100, né? 10 ao quadrado é 100. É igual a 64, né? que 8 ao quadrado é 64, mais x ao quadrado. Pega 64 jogo para cá, subtraindo. né? Então, 100 menos 64 é igual a x ao quadrado. Que isso aqui vai ser 36 igual a x ao quadrado. Ora, a raiz quadrada de 36, que é igual a x, 6 é igual a x. Beleza? Tranquilidade? Até aí tudo beleza, né? Então, vamos lá. Vamos para o seno. Então, aqui o seno. Do ângulo B, ok? Isso é igual a quê? Veja, o seno de B é o cateto oposto, certo? Sobre a hipotenusa. Então, eu tenho aqui o cateto oposto. É oposto por quê? Ele está de frente, ó, em oposição ao ângulo B, ó. Então, está de frente. Então, esse aqui é o cateto oposto. Esse aqui é o cateto adjacente, beleza? cateto está próximo de B, bem próximo de B. Esse aqui, ó, tá, ó. Em oposição a B. Está contra, de frente. Beleza? Então, vai ser o quê? 8 sobre 10. Então, aqui é 8 sobre 10. Ok? Simplificando a fração, por 2 vai dar o quê? 4 quintos. Então, o seno do ângulo B é igual a 4 quintos. O cosseno do ângulo B. O cosseno do ângulo B vai ser o quê? O adjacente, ó, o junto de B, ó, próximo a B. O próximo a B. Onde C é igual a 6, ok? Encontramos que o C é igual a 6. Então, vai ficar 6 sobre 10. Isso a gente vai simplificando também por 2. Vai ficar aqui que 3 sobre 5, beleza? Ora, e a tangente, né, que é a TG do ângulo B, isso vai ser o quê? Vai ser o seno sobre o cosseno, beleza? Então, vai ficar 4 quintos dividido por 3 isso vai ser igual a quê? Eu corto 5 e 5 com 5 aqui, né? 5 dividido por 5 é 1. Um, e vai ficar 4 terços a resposta aí para a questão de número 16. Beleza, gente? Então vai ficar assim. Ok? A questão fica dessa forma. Ok, beleza? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham curtido. Então, vai te inscrevendo aí no canal Matemática Chata, curtindo de montão os nossos vídeos, beleza? Vai curtindo e comentando. Muito bem, agora vamos resolver né, a questão de número 17. Ok? Questão de número 17. Vou desenhar aqui os triângulos, certo? Tem esse triângulo retângulo, onde ele mede 6, a hipotenusa mede 8. Eu tenho o um ângulo B, o ângulo A, que é de 90 graus, é um ângulo reto. E tem aqui o vértice C, Beleza? Ele quer que nós calculemos aqui, ó, o seno e o cosseno de B, ok? Então, a questão diz, calcule o seno e o cosseno e a tangente dos ângulos agudos assinalados nos triângulos. Então, eu tenho isso aqui, que é o, o triângulo do exercício A, ok? Do exercício A. Então, você vê, ó, que eu tenho aqui, ó, o B, o vértice B, o vértice A e o vértice C. Eu tenho hipotenusa medindo 8 e eu tenho aqui esse cateto Medindo 6. Ok? Agora, eu não sei quem é esse aqui. Então, a gente vai resolver por Pitágoras. 8² é igual a 6² né? mais x². Então, eu quero saber quem é este lado. Qual o valor deste lado? Então, eu tenho que 64 é igual a 36 mais x². Então, 64 menos 36 é igual a x². 6 para 14, 8... Né? 4 para 6, 2. 28 é igual a x ao quadrado. Então, eu tenho que raiz quadrada de 28 é igual a x. Quem é 28? 7 vezes 4, não é? 7 vezes 4 é 28. Então, eu tenho a raiz de 4 vezes 7, que é igual a x. O 4 sai do radical, fica 2 raiz de 7. É igual a x. Então, aqui... Vai ser 2 raiz quadrada de 7. Beleza? Então, quem é aqui? Está aqui, ó, marcado aqui, para gente, a gente procurar o seno de B, o cosseno de B e a tangente de B. Então, isso vai ficar assim. Ó, que o seno de B, o seno do ângulo B, né? a gente observa aqui, ó, que eu tenho 6 aqui e 8. Então, é 6 sobre 8, dividindo ambos... Numerador, denominador por 2, simplificando a fração, vai ficar 3 quartos, ok? O cosseno do ângulo B, isso vai ser igual a quê? O cosseno é esse lado aqui, ó, próximo a B, ó, próximo a B sobre a hipotenusa, beleza? Cosseno é sempre esse, é o lado próximo a B. O, o, o seno é o que está em oposição, ó, contra, ok? Então, o cosseno vai ser o quê? 2 raiz de 7 sobre 8. 2 raiz de 7 sobre 8. Simplificando, vai ficar raiz de 7 sobre 4. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dividimos por 2, ok? Aqui vai dar 1 quarto. 1 quarto vezes raiz de 7. Beleza? E a tangente? A Tg do ângulo B é igual... Ora, 3 sobre 4 sobre raiz de 7 sobre 4. Isso vai ser igual a quê? A 3 raiz quadrada de 7. Agora a gente vai fazer aqui uma racionalização. Certo? Então eu tenho raiz de quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 7. Isso vai ser igual... Eu vou botar aqui. Eu vou colocar logo aqui embaixo. Vou repetir aqui que a tangente do ângulo B é igual a 3 raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 em cima e embaixo. Isso vai ser igual a 3 raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7 é a mesma coisa de raiz quadrada de 7 vezes 7, que é 49, raiz quadrada de 49 é 7. Então a tangente do ângulo B é igual a 3 raiz quadrada de 7 sobre 7. Beleza? Tranquilo? Tranquilidade aí. Muito bem. Deixa eu ver. Ainda na questão 17. Na questão 17, né? Na alternativa B, né? Questão B. Nós temos esse triângulo aqui, ó. Ok? Ele é reto aqui, ó. Isso aqui é o vértice A, ok? Ó, aqui também ó, vai ser ó, o ângulo qual nós iremos trabalhar. Ele é o B, ok? E aqui é o vértice C, representado, que representa o ângulo C, ok? Então eu tenho aqui, aqui este lado, mede 12. Aqui só pode ser a hipotenusa, ela mede 15, ok? Presta atenção, o lado maior sempre é a hipotenusa. Agora eu não sei quem é a B, ok? O lado A B. Então a gente vai calcular aqui o teorema de Pitágoras, ok? É igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. 15 ao quadrado é quanto, pessoal? 225, né? Igual a 144, né? 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu tenho que 225 menos 144 é igual a x ao quadrado. Então, eu tenho 4 para 5, 1. Uh, 4 para 12, 8. Né? Vai 1. Pronto, fica nisso. x ao quadrado é igual a 81. Então, a raiz quadrada de 81 é igual a x. 81 raiz quadrada é 9. Então, x é igual a 9. Então, aqui mede o quê? 9. Beleza? Tranquilo? É. Então, ó. Vamos agora para a seno, cosseno e tangente do ângulo B. Então, eu tenho que o seno do ângulo B aqui vai ser igual a quem? Eu tenho o seno, ó. onde está o ângulo, ó, 12. Ó, quem é oposição a B? 12. Então, vai ficar 12. Sobre quem? Sobre a hipotenusa, que é 15. Simplificando aqui tudo por 3, vai dar 4 quintos. Beleza? Agora, o cosseno do ângulo B. Isso vai ser igual a quê? O cosseno do ângulo B. O cosseno ó, quem? Ó, o cosseno, ó, é o lado que está próximo a B. Quem é? 9. Então, é 9 sobre quem? Sobre 15. Agora, a gente vai simplificar tudo também por 3. 9 por 3 é 3. 15 por 3 é 5. 3 quintos. Ok? Agora, vamos para a tangente. Tangente do ângulo B. Isso vai ser igual a quê? 4 quintos sobre 3 quintos. Corta 5 aqui com 5, vai ficar 4 textos. Beleza, gente? Tranquilo? Então, ficou nisso, ó. Que maravilha, né? Maravilha de questão. Essa foi a questão 17, as letras A e B, sendo aí resolvidas no canal Matemática Chata pelo professor André, beleza? Curte de montão aí, comenta pra caramba, te inscreve no canal. Canal Matemática Chata com o professor André. Vamos aí à próxima questão, que é a questão número 18. Muito bem pessoal, aqui é o professor André no canal Matemática Chata, agora fazendo para você a questão de número 18, acesse o canal Matemática Chata com o professor André, é o CMC, é, você vai ver lá um CMC coloridão, azul, vermelho e um amarelo, beleza? Então, você vai ver lá esse canal onde você terá playlists né, de diversos assuntos, diversas questões sendo resolvidas para que você possa se aprimorar no máximo em matemática. Beleza? Tranquilo? Vamos para a questão 18. Na questão 18 ele diz assim. Ó, uma escada de 10 metros é apoiada em um muro formando com o chão um ângulo de 20 graus. Conforme mostra né, a figura que eu vou desenhar aqui. Né? Calcule a altura do muro. Ele diz que o seno de 20 graus é igual a 0.34. Tá? Então vamos lá. Vamos desenhar ó, essa escada com este muro. Vocês vão ver que há um certo absurdo. Entre a escada e o muro. Ele quer o que? Ele está pedindo o que? A escada está formando, formando... Calcule a altura. Ele quer a altura. Então ele quer isso aqui. A altura. Olha o tamanho da escada que o cara colocou para subir nesse murinho. ó Ô oh, louco. Uma escada de 10 metros... Ele só tem essa escada mesmo para subir no muro. Ele, ele sobe, ele vai subir dessa forma na escada. Em pé. Porque não tem como ele assim. Ele engatinhando sobre a escada. É né? incrível essa questão. Vamos lá. Então, eu tenho aqui o ângulo C. né? Eu tenho o B aqui no ângulo reto. E o A no topo. Ok? Então a figura é dessa forma. Ele quer a altura. Ele dá, certo? ele dá o valor de seno de 20. Seno de 20 graus que é igual a 0,34. 34 centésimos. Beleza? Então ele quer que a gente calcule o quê? A altura, né? Ora, é muito simples. Muito simples. Eu tenho aqui, ó, 20. Isso aqui é o o h é o meu seno. Então se ele já deu aqui, né, a gente vai calcular o seno. Então, Vai ficar o quê? Que o seno de 20 graus é igual a H sobre 10. Não é não? Não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então H sobre 10. Quem é o seno de 20 graus? 0.34. É igual a H sobre 10. Passo 10 multiplicando 0.34. É igual a H. Ora, 0.34 vezes 10 avança uma casa. 3,4 metros. Então, a altura é de 3,40 centímetros. Ou seja, 3 metros e 40 centímetros. Ok? A altura tem... 3,40 metros e 40 centímetros. 3,4 metros. Beleza? Tranquilo? Essa foi a questão número 18. É só isso mesmo. Não tem o que fazer. Não façam um bicho. Façam análise da questão. Beleza? Sempre façam análise com calma da questão. Certo? Reúna todos os dados em relação ao conhecimento da trigonometria. E, claro, resolva a questão. É, é o que se espera de você. Vamos nessa para mais uma questão. A questão 19... 9... 9. Muito bem, pessoal. Aqui, André, mais uma vez no canal Matemática Chata. Agora vamos para a questão de número 19. É, 19. Questão de número 19. Vamos fazer aqui uma leitura. No triângulo retângulo, os catetos medem 2 metros e 3 metros, sendo alfa o menor ângulo deste triângulo. Calcule o seno, o cosseno e a tangente de alfa. Então, vamos lá. Vamos desenhar esse triângulo e estabelecer primeiro qual é o ângulo menor, tá? Vou desenhá-lo dessa forma. Tá beleza? Ixi, esse triângulo foi meio, Nossa! E a régua tá bem aqui? Nossa, que droga. Que triângulo horrível. Meu Deus. Fazer outra aqui, peraí. Fazer a reta aqui assim. Peraí. Tal. Calma, pessoal. Muita calma. Certo, agora, olha... Beleza? Pronto, ficou melhor agora, ó. Que triângulo bonito, não é? Verdade? Então. Então o menor ângulo só pode ser esse aqui, né? Só pode ser esse. Então vamos lá, na questão mais uma vez. No triângulo retângulo, os catetos medem 2 três, e 3 três metros. Sendo o alfa o menor ângulo desse triângulo. Calcule o seno, o cosseno e a tangente de alfa. 2 e 3 metros. Nossa! Quem é 2 e 3 metros aí nesse triângulo? Os catetos. No triângulo retângulo, os catetos. Então, aqui vai ser 3 e aqui 2. Beleza? Claro. O menor e o maior. Beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui 2 e 3, eu não sei qual é a minha hipotenusa aqui. Então, vamos calcular a hipotenusa, né? Então, eu tenho que 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Aqui dá 4 mais 9 igual a x ao quadrado. Aqui é 13 igual a x ao quadrado. Raiz quadrada de 13 é igual a x. Beleza? Não é isso? Olha aí. Não é isso aí, não? Confere aí, confere aí. Ó, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado vai dar 4 mais 9, que é igual a 13. Tudo igual a x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser o quê? Raiz de 13 igual a x. Beleza? Então, aqui vai ser raiz de 13. Ok? Vai ser raiz de 13. Então, qual é? Eu tenho esse ângulo aqui. É o, é o alfa. O alfa está bem aqui. Então, aqui vai ser A, B e C. Então, o vértice C é o ângulo alfa, tá? Vamos lá. Então, eu tenho aqui o, cos, o seno de alfa. Então, tem aqui seno de alfa é igual a 2 sobre raiz de 3, 2 sobre raiz de 3, preste atenção, 13, preste atenção que aqui é raiz de 13, tá, eu vou fazer aqui raiz de 13, raiz de 13, vou racionalizar aqui a fração, tá, olha, então isso aqui vai ser igual a 2 raiz de 13 sobre, raiz de 13 vezes raiz de 13 vai ser igual a 13, beleza, porque vai ser o que, raiz quadrada de 13 vezes 13, vai dar 13 ao quadrado, raiz quadrada de 13 ao quadrado, é igual a 13. Então, o seno de alfa é igual a 2 raiz de 13 sobre 13. O cosseno de alfa é igual... Ó, o cosseno é esse lado que está próximo ao ângulo. Então, é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, é 3 sobre a raiz quadrada de 3. 13. Ok? Então, isso aqui ó, vai multiplicar aqui a 13 e também... 13 aqui, racionalização. Então, eu tenho que 3 raiz quadrada de 13 sobre quem? 13. Beleza? Tranquilo? Isso aí foi o cosseno de alfa. Agora, vamos para a tangente de alfa. Eu vou cortar já aqui o 13 com o 13 e vou colocar aqui 2 raiz de 13 sobre 3 raiz de 13. Então, a tangente de alfa vai ser igual a 2 raiz de 13 dividido por 3 raiz de 13 isso vai ser igual, ó, corta as raízes de 13 a 2 terços. Então a tangente de alfa é igual a 2 terços, beleza? Tranquilo, gente? Beleza? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Beleza? Tranquilo? É isso aí, é o canal Matemática Chata com o professor André, trazendo as questões resolvidas para você. Mastigazinhas para que você possa aí, ó, aprender a resolver essas questões. Quero salientar que depois, após essas questões, essas resoluções, tem muito mais resoluções para você, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!